Hunter x Hunter está voltando de um longo hiato para entrar em um dos mais aguardados arcos de todos os tempos. O continente escuro. Mas algo ainda incomoda todo e qualquer fã do mundo dos caçadores. Uma questão que martela na sua mente. Gon vai voltar a ser protagonista em algum momento? A resposta é sim. E junto dele, Kirua também fará seu retorno. E existem provas nas entrelinhas que mostram... Fagulha para esse grande retorno O vilão prenunciado para ser o mais Terrível de todos Esqueçam o quarto príncipe de Kakin Pois hoje vamos falar de Jairo, aquele que despreza A humanidade, inclusive a sua própria Foi extirpada Qual o potencial de Jairo O seu tipo de Nen e como ele Comprova a volta de Gon e Kiru ao mundo De Hunter x Hunter, quais os seus planos Quer saber tudo sobre isso? Então se liga que eu vou falar nisso, agora Fala galera, Vandrufuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Eu espero todos vocês estejam maravilhosamente bem. Se você já assistiu os vídeos de Hunter x Hunter do canal, essa é a primeira vez que você vai ver eu falando. Mas felizmente, felizmente Hunter x Hunter está voltando. Porque eu sempre terminava os vídeos com um infelizmente está em ato. Hunter x Hunter está voltando. Togashi voltou a fazer capítulo, já tem 20 prontos aí, tudo sobre o continente escuro, algumas artes vazadas... Mas a grande questão que fica é Igon e, e Kirua? O que vai acontecer com eles? vão voltar a ser protagonistas? Qual o próximo arco depois do continente escuro? Ou um arco paralelo que pode vir a acontecer? Esse vídeo vai trazer muitas informações legais Que comprovam que sim Gon e Kirua estão de volta Junto com um daqueles que pode ser o maior vilão da série dos Cansadores Então se você é novo no canal Aproveita para se inscrever Se então, que já é mangático E dispara o like E agora com vocês Tudo sobre a volta de Gon e Vamos lá, galera. Gonfrex encontrou, sem dúvidas, algumas formas de vida e inimigos bastante temíveis durante a sua caçada por seu pai Jim Freaks. Caçadores insanos, criaturas míticas e feitas de Enem. E até uma família de assassinos acabou entrando no seu caminho. Mas. As formigas quimeras sem dúvidas são uma fera completamente diferente e talvez a espécie mais formidável que a série de Hunter x Hunter já introduziu. As formigas quimeras são uma espécie perigosa de inseto cuja sua rainha se reproduz devorando outras criaturas e posteriormente passando suas características genéticas para a próxima geração de formigas. Que ela dá luz. Eles são os principais antagonistas de um dos melhores arcos já criados. O Arco das Formigas Quimera. Durante o qual Gon e Kiruazouj que descobrem que os insetos infestaram uma nação conhecida como a região autônoma da vida Neo Verde ou popularmente conhecida como NGL. Na NGL a rainha das formigas quimeras encontrou uma nova fonte de alimento a sua população humana o que acabou resultando em um poderoso exército de híbridos de formigas humanos quimeras que mantiveram a sua inteligência humana e herdaram a genética animal aleatória das refeições anteriores feitas pela rainha. No processo a rainha das formigas quimera pode ter criado um monstro ainda mais formidável do que a sua própria espécie, alguém mais assustador que o próprio rei Meruen, e essa formiga surgiu logo após a rainha devorar o ex-líder da NGL chamado Jairo, cuja história de fundo é revelada no capítulo 204 e no episódio 80 do anime. Quando criança, Jairo foi negligenciado por seu pai extremamente abusivo que o forçava a se escravizar em um campo de construção apenas para financiar os seus hábitos de beber. Jairo finalmente percebeu o quão pouco seu pai se importava com ele e acabou surtando, espancando seu pai até a morte com o um martelo antes de fugir do seu acampamento. Seus anos de formação tiveram um efeito profundo e marcante em Jairo que desenvolveu um ódio intenso por toda a humanidade e prometeu espalhar o mal por todo o mundo. Para esse fim Jairo estabeleceu-se então na NGL. Como um ditador que usou como fachada para fabricar e distribuir uma droga poderosa e viciante. Os planos de Jairo acabaram sendo um pouco arruinados. Quando ele acabou sendo devorado pela rainha Quimera. No entanto depois de renascer ele manteve não apenas toda a sua inteligência humana. Mas a sua personalidade, memórias e desprezo. Pela humanidade. E deixou a Colmeia NGL após desafiar as ordens da Rainha Quimera. Feito nunca antes visto em qualquer outra das formigas. Embora as extensões dos poderes de Jairo em Hunter x Hunter sejam atualmente desconhecidas. O fato dele conseguir quebrar esse vínculo com a Rainha das Formigas. Junto de uma análise de perfil NEM. Pode colocar Jairo como sendo um manipulador de NEM. E com uma aura extremamente poderosa. Poderosa o suficiente para romper seu vínculo. E conseguir retomar seu livre arbítrio. Dado que não sabemos a metamorfose criada por seu renascimento. Jairo pode acabar até mesmo avançando. Para a lendária classe de especialistas no uso do NEM. Porque conjuradores e manipuladores. São aqueles mais próximos e aptos a se tornarem especialistas. Razão pela qual estas duas categorias. São colocadas na parte inferior do gráfico de Enem Exatamente qual o papel de Jairo vai desempenhar na série de Hunter x Hunter no futuro Também é completamente desconhecido No entanto temos dicas Considerando a quantidade de tempo dedicado para detalhar a sua origem, a sua história E o fato de que ele pode ser incrivelmente Poderoso e inteligente, parece que Jairo está pronto para desempenhar um papel importante sim na série. E aqui entra as conexões que comprovam Gon e Kirua voltando a Tila. No capítulo 204, quando Jairo parte para começar do nada, temos esta frase de Gon e Jairo que não acabaram se encontrando. Isto, isto foi sorte para os dois ou não, permanecerá desconhecido até que eles eventualmente se encontrem, então só essa passagem já coloca que eventualmente eles vão se encontrar novamente, o legal é que o Jairo ele é definitivamente um espelho de Gon que deu errado, a sua história de fundo é sobre como o seu pai considerava ele um incômodo e não tinha interesse em cuidar dele o Jairo carrega tanto rancor por esses maus tratos que acaba matando o seu pai e jura vingança contra toda a raça humana, o pai do Gon basicamente ouvia da mesma maneira, mas problema do que ele valia Jim Freaks preferiu viajar livremente Fazendo o que ele quisesse e escolheu gastar o seu tempo em seus próprios interesses Ao invés da tediosa tarefa de cuidar do seu filho recém-nascido O Gon se pergunta por que o Jin fez isso Mas ele não guarda rancor por conta da escolha do seu pai A reação de Gon ao seu abandono é se orgulhar da sua própria força e autossuficiência Mito, sua mãe adotiva, fez um papel interessante aqui de abraçar o garoto Mas ambos os meninos acabaram lidando com questões questões de abandono e insegurança, transformando-se em monstros de orgulho maciço que se diferenciavam de outras pessoas, o caminho de Jairo é aquele que o Gon poderia percorrer sozinho a ironia é que Gon parece desinteressado na vingança que o Jairo busca exatamente porque ele está mais Desconectado da humanidade em si Gon só fica realmente irritado Com a sugestão de que ele pode Ser um fardo para outra pessoa Ou que ele precise da ajuda De outra pessoa, ou seja Com a ideia de que ele não é Forte e autossuficiente. É por conta desse tipo de pensamento que ele ficou absolutamente louco quando imaginou que poderia ter sido ele a culpa de Kaito morrer e Kirua ter que salvar sua vida. Ele teve que bater na cabeça de Pitou tão forte porque sabia que não podia tolerar esta ameaça sua autoconfiança. Que acabou falhando e levando Gon a se culpar por ferir seus amigos. Jairo pode ser o espelho que Gon precisa para entender um pouco mais dessa evolução. Notem que Gon tem tons cinzas nas suas origens porque o Togashi faz uma série para jovens. Então ele pode adicionar novas tonalidades, novas cores como a superação que vai estar presente sem dúvidas no nosso protagonista. Já Jairo ele é completamente pintado em tons de um preto puro. Um ponto legal de conexão entre ambos. É ver Gon e Jairo como figuras inspiradoras para outras pessoas em suas vidas. Kirua realmente precisa de Gon para ajudá-lo. A perceber que ele poderia sim rejeitar a sua família. Do lado de Jairo temos essa amizade ensinada com o Elfin. Que acabou ganhando muito destaque no arco das formigas. Que meras, sem dúvidas. E o Elf, ele realmente simpatiza com o Jairo. Tem um passado igualmente doloroso que o faz entender o que seu companheiro passou. E parece que eles só tiveram bons momentos juntos. Mas agora, o Jairo é um vilão que deseja infligir sofrimento. Se o Elf o encontrar, tem grandes chances de que essa reunião possa correr mal. Porque temos que pensar aqui na situação Paralela com a rejeição de Gon e Kirua, quando o Gon estava em seu ponto mais baixo durante o arco das formigas quimeras, o Kirua ele adora o Gon, ele não queria nada além de estar ali do lado dele para ajudá-lo, mas o Gon o desviou bruscamente. Este foi o momento de partir o coração para Kirua e o um lembrete do quanto a amizade deles não conseguiu curar a ruptura na mente de Gon por ter sido abandonado. Tanto que agora a Kirua foge com Aruca Aruka e o Gon voltou para sua casa sem o seu nem. E a partir daqui é onde entramos em dicas preciosas para onde Kirua vai e o chamado de Gon para se reunir novamente com seu amigo. O fator em comum que conecta Jairo Gon e Kirua é uma só, rio Seigai ou a cidade meteoro, Kirua muito provavelmente vai para esse lugar agora, uma cidade ferro velho habitada por párias. as pessoas que vivem na cidade meteoro não existem em nenhum registro oficial e a existência da própria cidade é conhecida por muitas poucas pessoas é sem dúvidas o melhor lugar para Kirua sumir do alcance da sua família momentaneamente, não só isso que Kiyuzouj que é a mãe de Kirua é da cidade meteoro Canary e Gotô também são de lá. E temos uma passagem que Canary diz a Kirua que se ele desejasse visitá-la um dia. Ela agiria alegremente como seu guia na cidade meteoro. E Kirua entrando na mira de Jairo é o momento perfeito para Gon retornar como protagonista. Isso é interessante porque se Jairo está indo para a cidade meteoro. E diz que está construindo um novo exército do nada. Qual seria o melhor momento para ele atacar o mundo? Quando todos estão indo para o continente escuro. Eu não ficaria surpreso se isto vier a acontecer. Todos os caçadores mais fortes em um único barco em direção ao continente escuro. E honestamente quem será deixado no continente com relevância para proteger as coisas. Zodíacos, Trupe Fantasma, Hisoka, Jing. Todos a caminho do novo mundo. E não haverá muitas pessoas restantes. O que poderia explicar porque Gon eventualmente... Vai acabar encontrando Jairo. Mesmo sem o seu nem ainda. Porque ele quer evitar que essa violência corra solta pelo mundo. Qual é o potencial do Jairo agora? Ele será tão forte quanto o Alguém será tão forte quanto o Rei das Formigas do mundo humano? Não, ninguém será tão forte quanto o Meruen, tá bom galera? Em relação a Jairo, eu duvido que seja apenas sobre força bruta o seu lado de vilão O Meruen era um caso muito especial E o Togashi ele adora duelos estratégicos desde Yu Yu Hakusho O potencial de Jairo está em virar o mundo de cabeça para baixo Não demorou muito tempo para ele essencialmente sair de um órfão Para tomar um país inteiro E agora que ele perdeu qualquer tempo traço de humanidade que ele tinha anteriormente, então as coisas só podem piorar. Não apenas devido à sua força física e o seu nem, mas devido ao quão esperto e inteligente ele pode acabar sendo. O Jairo é aquele tipo de coringa que sacode completamente o status quo. Seridori Ri, o quarto príncipe de Kakin, mostra como o uso do nem pode tornar uma mente maligna já perigosa em algo ainda mais aterrorizante, só que Jairo tem um bônus adicional de ser uma formiga quimera onde seus poderes são elevados mais e mais, ele entra na cidade meteoro e a assume refazendo-a de acordo com suas necessidades e visão, então a partir daí ele tem uma base de poder ao qual pode começar a tentar derrubar o resto do mundo até colocá-lo sob controle, quando todos voltarem da viagem do continente escuro, o mundo humano conhece não é mais o que costumava ser o universo não se importava com Jairo e agora é ele que não se importa com o universo Legal né galera Eu acho que o Jairo tem um potencial para ser um excelente vilão Daqueles que o Togashi gosta de construir No estilo mais estratégico possível Não é sobre força É sobre como vai ser esse duelo E o impacto humano que vai ter em Jairo E em Gon O Gon vai voltar com toda a certeza E o Kirua vai estar lá com ele Pra onde o Kirua pode ir agora? Pra cidade meteoro Tem esse chamado da sua família Ser originário de lá Gotou e Kanari também E a própria Kanari disse que faria um tour ali Pra mostrar o lugar pra ele Então pode ser que acabe rolando esse encontro entre os dois é onde o gol é chamado de volta E descobre todas as más intenções que Jairo tem com o mundo humano É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, então deixa um like Até a próxima, valeu por assistir, fui!